Olá, aqui é o Zanon, e o tema de hoje é Como fazer abdominal para trabalhar a parte baixa da barriga depois dos 40 anos? Aí professor, eu tenho minha pochete, sabe? Aquela gordurinha assim, embaixo do umbigo, aquela parte baixa do umbigo Me incomoda muito, ainda mais depois que eu fui mãe Depois dos 40 anos, tá difícil de eliminar E passa aí um exercício para acabar com essa parte aqui, por favor essa é a parte onde incomoda a maioria das pessoas. A parte baixa do abdômen, vulgarmente conhecida como pochete, onde muitas pessoas onde tem mais um pouco mais de peso, sobrepeso, tem essa região. E também pessoas magras, que se consideram falsa magras, onde é o corpo todo magrinho, porém tem aquela região ali avantajada, que incomoda muito. E é uma coisa comum de me perguntarem, qual exercício eu faço para eliminar essa região? Lá no meu Instagram, Zanon Macedo, quem quiser me segue lá, eu trago diariamente exercícios para você aprender como eliminar a barriga e acelerar o seu metabolismo depois dos 40 anos. E hoje eu quero trazer algo especial aqui para você. A maioria das pessoas acredita que a melhor maneira de eliminar essa parte baixa da barriga é fazendo o abdominal infra, que trabalha a parte inferior do músculo abdômen. E na tentativa de fazer esse exercício, muitas pessoas não realizam da maneira correta. E hoje eu vou trazer aqui como realizar esse exercício. Vou te ensinar quais são os piores erros, como fazer da maneira correta e como fazer da maneira avançada, de forma que fique mais intenso para quem já tem um grau de condicionamento físico. Porém, já te adianto que eu vou te trazer algo aqui no final desse vídeo que é muito mais importante que o abdominal infra- para você eliminar essa pochete. Como já falei nas semanas anteriores, a forma mais eficiente e segura de fazer abdominal depois dos 40 anos é da maneira isométrica e não com movimentos de ida e volta. Vou te ensinar aqui quais são os maiores erros e como fazer o abdominal infra das diferentes maneiras. Vem comigo! A forma correta de fazer o abdominal infra. Pernas estendidas, pontas dos pés viradas para você, Lombar encostado no chão, umbigo recolhido, puxado levemente para dentro, com muita força de contração abdominal. A cabeça deve estar reta, olhando para cima, com, alinhada junto com a coluna. Caso você sinta algum desconforto na cervical, você pode descansar o seu pescoço. Para ficar cada vez mais intenso e você chegar na intensidade ideal para o que você aguente de 30 segundos e 1 minuto, você mantendo as pernas estendidas, você desce o máximo possível com que você não descolhe a lombar no chão e, não peca, e sinta o máximo possível de contração abdominal. Caso você seja iniciante e tenha dificuldade em fazer, puxe o máximo possível as pernas para cima e nesse caso você pode recolher Flexionar na perna do com que fique, diminua a tensão e você consiga ficar nessa posição. Mas o ideal é que sempre tenha bastante tensão de, de contração e você sinta o seu abdômen queimar. Caso você já seja avançado, já faça esse exercício faz tempo e queira deixá-lo mais difícil e intenso, você deve fazer, pode fazer ele nas formas de alternando as pernas ou tesourinha. Essa foi a maneira correta de fazer o abdominal infra. Porém, tem duas coisas que eu preciso te trazer se você realmente deseja transformar a sua pochete chata em barriga sarada depois dos 40 anos. Um, Não tem como isolar a parte inferior do abdômen. Tanto quando você faz o abdominal infra levantando as pernas ou abdominal supra subindo o tronco, ambos trabalham todo o músculo reto abdominal. Ambos os exercícios são bons, mas não tem como separar: trabalhar a parte alta ou a parte baixa do reto abdominal. Você trabalha ele todo como um só. 2. O abdominal infra irá apenas fortalecer o seu músculo do abdômen. Nenhum exercício abdominal é capaz de remover a sua pochete. É capaz de remover gordura da frente do seu músculo do abdômen. Se você tem 40 anos ou mais e deseja diminuir a sua barriga e eliminar a sua pochete, para isso, você precisa de uma combinação de exercícios com alta demanda energética e que ativem o seu metabolismo, pois assim vai acelerar a queima de gordura localizada. E nessa combinação, você irá usar exercícios como esse, abdominal infra, para além de eliminar a gordura da pochete, também fortalecer o seu músculo do abdômen. Só assim você poderá eliminar a pochete chata depois dos 40 anos. Isso não significa que você não deve fazer exercícios de abdominais. Você deve fazer exercício de abdominal de maneira isométrica que fortaleça o seu abdômen. Mas se você quer remover a sua pochete, combine com exercícios de alta intensidade. Esse é o segredo para o fim da pochete depois dos 40 anos. E caso você tenha alguma dúvida, entre em contato comigo me conta a sua história, traga a sua dúvida para que eu possa trazer como temas aqui para você. Combinado? Um abração e até a próxima!